ao é o Mês das Mulheres e nós mulheres estamos cercadas de comemorações. Hoje você vê no Auge Brasil. Desfile da exclusiva. Espadei. <SILENCIO> <SILENCIO> e também a inauguração. Municipal hey, hey, hey. e o desfile do rancho da Dani Bonilha <música> Renata Dário, proprietária da loja exclusiva, lança sua coleção em um maravilhoso desfile, em parceria com a Boutique Par Perfeito e também com a ótica da Lei Martins. Vejam que espetáculo que foi esse desfile. E valorizar o corpo de cada um. Então nesse meio das mulheres eu queria deixar um recado para que todas se amem como são. Não coloquem na cabeça algo que vocês precisam ser igual a uma blogueira, uma influencer ou algum famoso, porque cada um tem a sua beleza tanto interior no exterior e hoje nós vamos mostrar vários looks para vocês que se adaptam para vários tipos de biotipo, para vários tipos de mulheres, de idades. então vocês vão se divertir bastante. Santa Bárbara do Oeste, o Mercadão Municipal. O amigo Oswaldo Baquim Júnior nos apresenta o Mercadão. Oi, Lu Campeiro, um grande abraço a você e a todos que acompanham o programa Auge Brasil. Nós estamos aonde? No Mercadão da Cidade, que hoje oficialmente foi inaugurado aqui em Santa Bárbara do Oeste. Esta praça agora que nós estamos observando aqui ao fundo, a Praça Antônio... Bueno, ela foi totalmente revitalizada e incorporada ao mercadão da cidade, que oficialmente hoje foi entregue à população. Um investimento privado na ordem de 6 milhões de reais e que, de momento, vai gerar 150 empregos diretos. São 40 box com os mais diversos Tipos de atividades econômicas, funcionando de domingo a domingo, sempre das 8 da manhã até 6 da tarde. E nesta praça aqui onde nós estamos, nos finais de semana, nós vamos ter shows ao vivo, especialmente para prestigiar aqueles que estarão aqui na praça de alimentação. O Mercadão da Cidade era um sonho do Barbarense que agora sai do papel e se torna realidade. O deles dia os proprietários da empresa responsável e realizadora pelo Mercadão da Cidade, 2 de março de 2023, uma data que entra é, para a história de Santa Bárbara. Oi, de Olá. Pessoal, vamos lá, hein, Campeão Aqui está aí Boa tarde a todos, quero cumprimentar aqui a Fernanda, né, a minha esposa, o vice-prefeito Felipe Sanches e a sua esposa, suas filhas que chegaram agora. Cumprimentar os vereadores, Joaquim Júnior, Joifor Fornazari, Juca Bortolucci, Kátia Ferrari, e se outro chegou aí também receba os meus cumprimentos especiais. Cumprimentar os secretários municipais aqui. O, a Roberta Laudice, que é a secretária de Administração, Laércio Andia o diretor do DAE, o secretário Hamilton Cavicchioli, de Obras, a Paula Fernanda é, Marquezim de Mori, que é de Fazenda, o Kleber Canteiro, de Meio Ambiente, a secretar, o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Félix, a secretária de Saúde, Lucimeira e Cristina a secretária de Justiça e Relações Institucionais, Márcia Petrini, e o secretário de Controle-Geral, Rodrigo Maelo. Eu vi que a Patrícia, chefe de gabinete, chegou aí também, e creio que o André Cruz, secretário de Desenvolvimento Econômico, também tenha chegado. Quero cumprimentar aqui, de forma muito especial, aos familiares do senhor Antônio Bueno de Camargo, a sua esposa, né, a dona Andina Golini de Camargo, ao seu filho, Antônio Carlos de Camargo, que veio aqui né, prestigiar esse evento. Aos familiares do homenageado também, a Marta Regina Campanhol, a Maria Aparecida de Camargo Campanhol, o Ricardo Betim, que é presidente da SISB, veio aqui nos prestigiar. E o SPADEI trouxe vários tipos de óleos para vários tipos de tratamento, como emocionais e físicos. Dores, insônia... E muito mais, vejam agora. Olá pessoal do programa Auge Brasil, meu nome é Raquel, sou consultora de bem-estar da Doterra e hoje eu estou fazendo um evento em relação aos dias das mulheres, é o Spa AD, Mulheres Essenciais. Aqui a gente vai ter a oportunidade de experimentar os óleos essenciais que são para a saúde da mulher eles vão cuidar tanto da parte física quanto emocional, trazendo mais conforto, mais bem-estar, alívio das dores e muito relaxamento. Então, vou mostrar para vocês. Nós vamos fazer o escalda pés, né? Então, nós vamos colocar a água quente, as pedrinhas, o sal grosso e os óleos essenciais que a pessoa escolher para relaxamento ou para mais energias. E a gente tem também o alecrim para dar um aroma diferente, né? E... Aqui as clientes vão ter a oportunidade de preparar uma sinergia, né, um rolon com os óleos essenciais que elas escolherem para levar para casa. Então é o faça você mesmo, né? Vai pegar o rolonzinho aqui, completar com o um óleo de coco, e escolher qual sinergia quer levar para casa. Se elas querem alguma coisa a mais para as ondas de calor, para baixa libido, para imunidade, um detox do fígado. Então vai escolher os olhinhos aqui e preparar o rolão para levar para casa. E aqui nessa sala foi o momento mais relaxante, onde as clientes puderam experimentar essa manteiga hidratante, que é muito boa, muito hidratante mesmo, para pele ressecada, né? Pra para hidratar bem o corpo, junto com o Deep Blue, que é um mix para dores. Então, foi um relaxamento muito gostoso nas pernas. E a gente usou também o óleo de coco para poder espalhar bem e o óleo penetrar bem na pele. E o difusor ao fundo. E o Rancho Bonilha traz o desfile de cavaleiros. Vejam algumas imagens. Oi gente, Dani Bonilha do Rancho Bonilha Nós estamos ligadinhos também no programa Auge Brasil Um beijo, Lucampeiro Albertinho Teixeira, estamos chegando ali No um Rancho chapéu, do chapéu, Cowboy Cowboy, rapaziada, os filhos, tradição aí Grande Cowboy, abraço a família que Cowboy não, eu não, pessoal aí, ali, vamos alinhar gente Estou mundo tirando o chapéu, agora gente Vai ficar bonito na filmagem. Chapéu erguido, chapéu erguido, gente. Chapéu erguido aí. Passaram tá bonito na filmagem. Pessoal da charrete aí, meu né? amor. Família, o casal aí, por favor. Passa do lado de cá, senão a guarda vai fechar ali pra gente. Passa do lado de cá, E o Auge Brasil fica por aqui. Semana que vem, espero você.